Confusão tremenda. O povo a manifestar-se. A chegar ao estádio 11 de novembro. Gritam pela Unita. Reclamam vitória. Milhares de carrinhas da polícia. Milhares, de exageros. Centenas de carrinhas da polícia também aqui. Para tentarem conter os ânimos. Está feita a reportagem. O governo provincial estão a fazer muito, muito barulho. Isso sim é povo de Cabinda. Polícia foram! Sem direito, é agora, meu Deus, agora mesmo! Hoje é 26, aqui não tem uma invenção nenhuma! Olha a população, não Nita tá ganhou, olha! Tá aqui! Tá aqui, o Nita tá ganhou! Olha, agora mesmo! Agora! Olha! O, o, é 26 agora! Todo mundo aqui!